Eu falo que ele é o melhor, Eu tô falando disso aí, ó Vida maluca, respeito Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, chamão lá, titani Que não precisa procurar A nova geração, é esse homem aí, ó é maluca, tá derrubando até tá deitado Sem contar a história, nós pronto Ainda quem Hay fala, -fala que é sorte, eu vou te mostrar o que é sorte. Dou a pedra, derrubei 1. Dou a pedra. sentindo uma pedra. o cara da luta do prendendo o melhor de tudo, dá duas vezes parado. Isto totally. foi magnífico. Vai que ele não é bom, ele é desse, anotaque.